Estamos aqui com a única intenção mostrar o quanto essa tecnologia, além de custo-benefício, além da comodidade em você ter a sua casa o mais rápido que você possa ter para sair do aluguel. Eu vou explicar aqui basicamente como funciona. Primeiramente nós fazemos a, a base. A base ela é composta na mesma situação da construção, tanto tradicional, como qualquer outro de te outra tecnologia. Mas nós temos uma preocupação em evitar que essa base saia fora de nível. Ela tem que ser totalmente nivelada. Aqui nós fizemos uma base em, em baldrame e Radier. Tá? O baldame também está servindo como muro de arrimo, como base de arrimo para o enxerto que nós fizemos, o aterramento que nós fizemos para alcançar o nível que nós pretendemos. Todo o radier ele tem que ser totalmente alinhado, totalmente nivelado, porque o bloco exige isso. Nós temos na construção convencional, às o, o, o, vezes a habilidade né, de cometer alguns erros no espaçamento entre um bloco e outro. Né? Geralmente se fala o quê? Corrigimos o próximo. No bloco de gesso não existe essa intenção e não existe essa condição. Por quê? Um bloco se separa do outro em um milímetro. O que quer dizer? A massa que é composta para sua colagem ela tem que ter só uma densidade. Então toda a casa tem que ter uma só densidade, ou seja, a massa tem que ser preparada de uma só formulação. tá? Ela tem que ter uma única densidade. Então uma casa pode ter 20 metros de expansão, 20 metros de comprimento, ela tem que começar aqui com 1 mm 1 milímetro e meio, e terminar lá 1 mm ou 1 milímetro e meio, para que não haja desigualdade na formação da parede. Nós temos aqui três tipos de blocos. O bloco 39, que é 39 centímetros de comprimento, 20 de altura e 14 de espessura com perfurações ou cavidades de 3 polegadas. No caso do 39, ele é composto de 3 cavidades. No caso do bloco 50, que é o bloco mais usual, ele tem 50 de comprimento, 20 de altura, 14 de espessura. Agora com 4 cavidades de 3 polegadas. E o terceiro bloco é o bloco canaleta, que perfaz a verga, contraverga, e respaldo da casa a verga e contraverga e respaldo são realizadas por meio da canaleta que é totalmente preenchida tornando-se maciça no seu interior é o único lugar da casa que vai ferro ou seja uma treliça de 8 ou de 12 que é utilizado inclusive em laje nesse caso se usa somente para verga e contraverga e respaldo Da confecção das paredes, o bloco principal é o 39, que nós damos nome pelo tamanho dele. Ele compõe a parede de forma que todas as cavidades se encontrem. Tá? Então, a partir do 39, vem o 50 e assim por diante. Quando dá necessidade de janelas, embaixo contra a verga, em cima a verga. E no final da casa, para amarração da, das paredes em todo, é o respaldo. Nós temos alguns locais que nós precisamos ajustar. Então, a casa de gesso, ela pode ser adequada a qualquer tipo ou modelo de projeto nós precisamos entender que a casa ela se compõe de ajustes como é feito nesse caso que nós temos aqui que vamos mostrar posteriormente há uma necessidade do corte de bloco para que se iguale o tamanho da parede que está no projeto todo o processo é feito de forma técnica e rápida de forma que uma casa hoje é gesso, ela é produzida em 20 ou 30% do tempo de qualquer outro tipo de casa que exista no mercado hoje, tanto é, de tradicional, como steel frame, como EPS, enfim, toda casa de gesso, ela ocupa entre esse tempo, diminuindo assim o custo que é muito alto de mão de obra. Há uma necessidade que se faça o um treinamento, porque a casa não é difícil de montar, mas ela é muito técnica, para que se evite fissuras, trinco, rachaduras, na casa de gesso isso não existe. Isso só existe quando o processo não é feito de forma padronizada, ou seja, colagem perfeita, adequação das cavidades podem ser preenchidas, porque a cada um metro e meio nós enchemos uma cavidade, tornando ela uma coluna. Ao final da parede, no encontro do, da amarração, existe o preenchimento de três cavidades, que se tornam uma coluna de 45 centímetros. O custo para o enchimento dessas colunas é muito baixo, tornando a casa num custo muito menor que qualquer outro tipo ou qualquer outro método construtivo. Para que tenhamos noção do custo hoje de uma obra de casa de gesso, é importante eu frisar que existe algumas alterações quanto à base, tipo de base, muro de arrimo, altura do muro de arrimo, isso tudo implica no custo final seja na casa de gesso ou em qualquer outro método construtivo. Falando-se numa questão de custo real, final, num contexto final de chave na mão, hoje nós podemos calcular entre 15% a 25% em casas de alto padrão. Casas de médio padrão, ele pode variar entre 25% e 30%. Em casas que hoje é conhecido casa verde e amarela, ele pode variar entre 30% e 35%. Isto tem um preço significativo no bolso daquele que vai construir.